E quem disser isso é, é, é intelectualmente desonesto. E explico porquê. Isto não é uma questão de investimento, não é uma questão de nada. a parte da questão política, do, enfim, do investimento que existe nos professores ou não, e de tudo aquilo que eles já têm que fazer, os sacrifícios que têm que fazer, acrescentar-se-lhe um layer de ensiná-los o que é, que é a internet e a cultura que têm que passar sobre como está na internet e fazê-los sem preconceitos uh, existentes, Tens a questão de, como dizias há pouco, das aulas de TIC, que não evoluíram desde que eu tive aulas de TIC, há 15 anos atrás, que é ver como é, como, é, como é que se funciona no Microsoft Office. E, portanto, a grande questão aqui é, quando existe algum fenómeno online que é tratado em aulas, os relatos que nós vemos é, ou professores que dizem, ah, vocês estão a dizer isso isso é uma grande parvoíce, não liguem. Por exemplo, agora, este, esta questão da roupa da Zippy, que é, da, é daqueles fenómenos online que uma pessoa não percebe bem como é que acontece, que sempre existiu roupa unissexo, sempre, sempre, toda a gente comprova roupa unissex, toda a gente tem uma história, de quem, ainda por cima de quem tem irmãos, toda a gente tem uma história de que eu vestia a roupa do meu irmão ou da minha irmã, pá, porque era o que servia e, e, e isto nunca foi drama para ninguém, na vida, na vida. E de repente a Zippy, pá, em vez de dizer unissex, diz genderless, que é unissex em inglês. E as pessoas entraram aqui e encanitaram numa coisa completamente grave. Não, não, isto não deixam deixa as crianças ser crianças, não sei o que, não sei o que mais. Por causa do online, pronto, aquela bolha explodiu. Rebentou isto, de repente, notícias por todo o lado e o fenómeno foi para as escolas. Porque os meus, obviamente, foram ver isto para perguntar, o oh, pessoal viu isto, o que é que acha disto? E as pessoas, em vez, de, os professores, em vez de haver uma... Porque deveria haver uma, uma cadeira com a de formação cívica, que eu espero que esteja diferente no meu tempo, o meu tempo de formação cívica era para onde nós íamos jogar, Pá, porque chegavam lá e diziam, têm trabalho de casa para fazer, então pronto, vá. Não, não, havia, não havia matéria, portanto, o professor aproveitava para despachar umas coisas, porque não tinha tempo, e nós aproveitávamos para fazer porcaria, basicamente. Um, devia haver uma, uma, uma cadeira, e isto é, principalmente no nosso sistema de ensino, é muito grave, que nos ensinasse para algo mais filosófico, ou seja, que nos ensinasse a refletir. Não temos momento algum no nosso caminho, uh, principalmente na escola pública, que nos ensine a refletir, porque até a de filosofia ensinam-nos a decorar os textos dos filósofos não a refletir sobre o que é que eles estão a dizer. Nós nunca refletimos.